todos, que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Estamos aqui no ADEC TV, na nossa revista eletrônica Viva Voz, sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos aqui com o pastor Antônio Vindilino, pastor Toninho. Seja bem-vindo, pastor, mais Obrigado. uma vez. Obrigado. O pastor, o pastor Toninho, conhecido como pastor Toninho, vocês já viram algumas vezes aqui no programa e hoje ele é nosso convidado especial e ele vai falar sobre um assunto muito importante, até um pouco polêmico, servidão e obediência às autoridades constituídas na igreja. O que será isso? Se está faltando um pouco disso nas igrejas hoje, então vamos aprofundar um pouquinho no assunto. Vamos, então, pastor? Vamos. Vamos. <risos> Para a gente falar de servidão e obediência, às autoridades constituídas, e a gente vai falar especificamente nas igrejas, né? Pastor, nós como, como cristão está na Bíblia, nós temos que ter servidão e obediência às autoridades constituídas por Deus. Com certeza. É, quando se fala de autoridade, irmã Carol, é, nós vemos que há uma cadeia de autoridades. Por exemplo, na família. É, nas empresas, é, nos governos e por que não na igreja, né? que é o nosso caso que nós vamos estar falando nesse momento. Então em todas as instituições humanas têm uma cadeia de autoridade. Tem uma cadeia de autoridade. É cadeia de autoridade né? E pastor, então vamos começar lá com o batismo. Qual a importância das promessas que fazemos ao nos batizar? Mas, Carol, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa questão de batizar é que existe um primeiro passo, que é a conversão. Né? Primeiro a pessoa aceita Jesus. Depois vem é, aquela questão de, é, após a conversão, vem aquela mudança de vida. Tá? E quando a pessoa sente que já a vida dela foi mudada, foi transformada Aí vem aquele desejo de se batizar tá? Que não é uma invenção, mas é um mandamento O batismo Então chega esse momento tá? E esse momento de se batizar é, A pessoa precisa estar consciente De que já morreu para o pecado Para o mundo e agora está vivendo para Deus é aquela quando chega esse momento, ela já é nova criatura, aquela é conversa É nova criatura na pessoa de Jesus, de Jesus. Né? A Bíblia diz que aqueles que estão em Jesus são novas criaturas. As coisas antigas passaram e agora tudo é novo. É aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, pastor. Isso, tá? Quando Jesus encontrou com Nicodemos, né, e falou assim: olha Nicodemos, você precisa nascer de novo". Tá? E foi o um momento que Nicodemos questionou a Jesus, dizendo, mas como? Eu preciso voltar outra vez ao ventre materno, gerar de novo? Ele assim, não Nicodemos. você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus está dizendo para Nicodemos: você precisa ser uma nova criatura. E pastor, e depois que a gente é essa nova criatura, a gente entende, está nos caminhos, chega a hora do batismo, de passar pelas águas que é um mandamento, igual o senhor falou. E quais são as promessas que vêm com o batismo? Tá. Quando a pessoa as promessas batiz... que nós fazemos, né? Isso. Quando a pessoa vai se batizar, como eu já disse, ele tem que estar consciente daquilo que ele está fazendo. Na vida a gente precisa saber é, de tudo, daquilo que a gente vai fazer. E o batismo não é outra coisa mais e nem menos do que um testemunho público de que a pessoa está fazendo que agora ela é nova criatura que agora ela não pertence mais à vida de pecado mas ela pertence a Jesus tá e aí a gente vê que não há a dificuldade de fazer um compromisso ou seja, uma promessa ali quando o ministrante faz algumas perguntas é e na verdade, que quando você já passa pelo batismo, você tem a consciência que Jesus só é seu salvador se ele for o seu Senhor. Se ele for o seu Senhor, com certeza. Tá? Porque quando a pessoa vai se batizar, é, como eu já disse, ele precisa estar, ela precisa estar consciente. Porque se a pessoa for para o batismo, não tendo consciência de que morreu para o pecado... É, o batismo, podemos comparar como um banho de chuveiro, tá? E, e qual o significado do batismo? Tá? Quando alguém é mergulhado às águas do batismo, está dizendo que essa pessoa está sepultando aquela vida velha e quando levantado das águas, está dizendo que essa pessoa agora é nova criatura em Jesus. Amém, amém, tá? Amém, pastor! E essas promessas, né? Depois do batismo, que nós, né? O Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Senhor, então isso já vem, né? Então nós nos servimos, então temos que obedecer aquilo que Ele prega, aquilo que Ele ensina. E como? Como podemos cumprir isso no nosso dia a dia? Porque é difícil. É, com certeza. É... A Bíblia diz que o céu é ganhado a força. Tá? Se é a força, porque não é fácil. Tá? É, é uma renúncia. Tá? É alguém que renunciou o pecado para servir a Deus. Tá? E essa renúncia precisa acontecer no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo dizia assim que cada dia ele morria para alguma coisa na sua vida. Tá? Porque o Espírito Santo e nós recebemos, quando nós aceitamos a, a Jesus, tá? ele torna morador da nossa casa espiritual. Tá? A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, e o Espírito Santo habita em nós. Então esse Espírito Santo, ele se encarrega de ir nos moldando, e nos instruindo. Tá? É, quando nós falhamos em algumas questões, o Espírito Santo, nos alerta, acende uma luzinha de alerta, né? Você não pode fazer, você não pode falar, você não pode agir assim. Não é isso que acontece com a gente, no dia a dia da gente? Ou então, você não deveria ter feito assim. Não deveria ter feito assim, tá? Então, assim, é esse viver o nosso dia a dia, tá? Na nossa vida cristã, desde quando nós aceitamos a Jesus, após o batismo... É uma coisa gradativa na nossa vida Cada dia a gente tá vai aperfeiçoando na vida cristã tá? Porque a santificação é, ela é gradativa na nossa vida né? O que é santificação? A santificação é separar-se do mundo do pecado e viver para Deus tá? Então no dia a dia é igual o apóstolo Paulo passo. Apóstolo Paulo disse, morrer a cada dia um pouquinho. Morrer a cada dia um pouco, tá? Para aquilo que nos faz mal. Aquilo que nos faz mal. Nos faz mal. Pastor Toninha, é sempre muito bom conversar <risos> com o senhor, essa calma, <risos> Obrigado. essa serenidade. Obrigada. E agora vamos entrar numa seara assim, né? Um pouquinho polêmica. E as pessoas têm muita dificuldade. Nós temos dificuldade com autoridades, né? Eu acho que todos nós temos, seja qual autoridade for. É, como os pastores devem ser servos e servidos ao mesmo tempo? Vamos começar assim. A, a, o primeiro passo aí é o pastor, é o líder, entender que ele foi chamado para servir, né? É, e não tem outra alternati alternativa na vida do pastor a não ser servir abençoar as pessoas né é, é por isso que o apóstolo Paulo ele disse que os dons ministeriais eram distribuídos pelo Senhor quando ele mesmo disse assim ele mesmo deu apóstolos outros profetas outros evangelistas e outros pastores e doutores então é essa liderança aí é constituída por Deus tá? E é presente que Deus dá para a igreja tá? Para a igreja e para toda igreja. ela precisa ter tá. uma liderança Que senão vira uma bagunça E né? para que isso aí? É para o aperfeiçoamento das vidas E a Bíblia diz que é para o aperfeiçoamento dos santos E os pastores também servem as suas ovelhas? Serve. Como ah. que eles fazem isso? E como servir as ovelhas? É, atendendo as ovelhas. Certo, de ouvir de uma Carol, alguém dizendo assim: que o pastor ele precisa ter cheiro de ovelhas, ele Ai. precisa é, ter o coração. Na vida do rebanho, na vida da igreja. Então, assim, isso é muito alto, isso é muito sublime, assim, quando se entende desta forma, tá? Essa posição de líder, de pastor da igreja. E, e a ovelha reconhece a voz do pastor, né? É, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu, seu pastor. pastor tá? É muito legal. Tá? É, eu vejo assim Que hoje em dia as pessoas Têm um pouco de dificuldade Com essa liderança na igreja Tanto né, os pastores Depois os pastores Têm também seus líderes de departamento Os diáconos, os presbíteros E tudo são lideranças. Todos são lideranças E talvez Eu vejo assim que às vezes as pessoas Têm muita dificuldade Em às vezes, obedecer Ou estar junto com essas lideranças isso sempre houve, pastor? Ou nos tempos, nos tempos modernos, hoje, contemporâneos, está é, é mais, mais difícil? Eu acredito que isso sempre houve. Tá? Assim, essa dificuldade de obedecer, de reconhecer. Tá? Eu acredito que em todo tempo houve. Mas no momento que nós estamos vivendo, por exemplo, assim, que o que se ensina hoje é... A mídia desfaz tá, com seus ensinos. Por exemplo, me faz lembrar, assim, é, voltando um pouquinho assim, nesse assunto, mas me faz lembrar que quando a gente estudava, é, né, se usava chamar os professores de senhor, de senhora. Sim. Hoje, se um aluno chamar o professor ou a professora de senhora ou de senhor, se fala assim: senhor está no céu. Tá? Então, assim, então há uma inversão de valores tá? e isso é, se prega no dia a dia para as pessoas. E nós como igreja, nós somos a sociedade, nós estamos no meio. Tá? Mas nós precisamos aprender isso através da palavra de Deus, que nos ensina a obedecer. Obedecer, é. honrar as tá. autoridades constituídas. É, e a Bíblia diz, obedecer aos vossos pastores que velam, que cuidam das vossas almas, como alguém que há de dar conta delas. Eu acho, pastor, que o Senhor, Deus já né como Ele veio além da curva, Ele sempre soube, né desde o Éden, a nossa dificuldade com a obediência. Esses dias, lendo Levíticos, lendo Números, como se repetem as coisas ali. Às vezes você pensa, gente, mas eu estou lendo de novo. Isso. Mas eu acho que a repetição que às vezes a gente encontra de alguns textos, é, é porque a repetição, eu acho que ela aumenta a expectativa da obediência. Com certeza, com certeza. É igual tá. com o seu filho em casa, já tomou banho, escova a dente. Quantas vezes a gente vai falar nisso para ver se eles obedecem? Então. Realmente a obediência é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? A obediência né? é algo que precisa ser trabalhado. Tá? Treinado. Treinado. O dia a dia é, se encarrega tá, de trazer para a gente esse aprendizado de, de obedecer lideranças. Tá? Porque cada um de nós precisa saber que acima de nós há alguém que está no comando, que há alguém que está nos, é, nos coordenando, nos ensinando. Então... E se a gente não entender isso, de repente a gente começa a jogar de igual para igual e às vezes não é por aí, tá? Por exemplo, assim, quando você disse que nós estamos falando de pastores, mas tem líderes de departamento, às vezes a pessoa tem dificuldade de ouvir o líder do departamento, tá? Então, assim, é, é, é, e isso traz um desconforto, um transtorno. Tá? na vida de qualquer pessoa, na vida do líder, na vida de quem é liderado, porque há é, uma recompensa para alguém que obedece. Verdade. Pastor, tá? nós vamos continuar o nosso assunto, <risos> nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta.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 volta aqui na DEC TV no Viva Voz a nossa revista eletrônica estamos aqui com o pastor Toninho e estamos falando de servidão e obediência nas igrejas pastor, a gente está falando de hierarquias, né? e até o céu tem sua hierarquia até os, o, o, o diabo Satanás e seus demônios também tem suas hierarquias Carol, eu acredito que sim porque a, a nós vemos que o céu é, é regido pela trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são Deus. Que são Deus. E, e lá tem os anjos, os arcanjos, querubins, e com certeza há uma liderança. Isso aí E quando nós estamos falando de liderança, essa liderança precisa estar pautada, é, no mundo espiritual, e nós sabemos que Deus ele está no comando de todas as coisas e nos leva à obediência. Então, eu acredito que em todas as áreas, tá? na Terra, no Céu, há uma, há uma cadeia de autoridade, há uma hierarquia, Tá? que coordena, que faz acontecer. Porque a hierarquia ela também nos dá a, a sensação de organização. Organização, com certeza. Imagina tá? a igreja sem as nossas lideranças, sem essa hierarquia. Como que faria, pastor? A organização, é, não tem como nem pensar, né? Na verdade, deixaria de ser. Deixaria de ser. Deixaria de ser igreja, né? Porque, assim, eu vejo um Deus, assim, um tanto organizado, assim. Quando nós estudamos, é, alguns meses atrás, algumas lições bíblicas, que falou sobre o tabernáculo, a gente vê, assim, cada coisa, assim, nos seus devido, no seu devido lugar, tá? Cada coisa, assim, com a medida certa. Então, é, o nosso Deus é um Deus organizado. Tá? E por ser igreja dele, tá? nós precisamos ter também essa organização, porque Deus gosta disso. Deus gosta, né? Deus gosta de organização. Organização leva a excelência. Leva a excelência, tá? E, inclusive, quando a gente está falando da organização e da excelência, tudo que a gente faz e deve ter um direcionamento. Glorificado o Senhor Jesus. Tá? Sempre. Sempre, sempre. Tá? Às vezes a gente vê pessoas é, querendo que os seus nomes apareçam. Tá? Inclusive, se não aparecer, nem faz. Mas o nosso direcionamento precisa ser glorificar o Senhor Jesus. Precisa. Exaltar o nome dEle, porque é tudo para Ele, a glória é dEle. Não é isso? É tudo dele, tudo né? Tudo dele, é, Eu já tive experiências com isso, assim. Né? De eventos e as pessoas por não estar, isso foi localização. Localização. Dentro da igreja, em determinada localização, não gostar. Não gostar. Aí ah. Alguém que estava, né, lógico, acima de mim, no hierarquia, falou, olha, mas você veio aqui para isso ou você veio aqui para glorificar o Senhor? É, e como, como? existe essas coisas, né? Aí a pessoa teve que pensar, né? É. E pôr, né, no lugar, assim, é. pensava, olha, é, realmente é muito difícil, né? Não, com certeza, com certeza, essas coisas é, estão, assim, na vida do ser humano. Ah, assim. E se não tiver cuidado de é, aprender com Jesus. Foi por isso que ele disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, quando alguém deixa de estar assentado é, no aprendizado de Jesus, na sala de aula com Jesus, essa pessoa esquece disso e às vezes começa a sair fora do contexto, mas quando alguém aprende de Jesus, ele sabe glorificar o nome dele, ele sabe é, dar honra a Jesus, dar honra às pessoas que estão ao seu lado. Tá? Então, assim, isso é, muito, isso é muito importante na vida da gente. Pastor, repete tá. para o pessoal lá de casa esse versículo, que ele é maravilhoso. Olha lá para eles, repete, aprender o que Jesus falou. Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Tá? Então isso é muito importante para a vida de qualquer um de nós, você telespectador que está aí, tá? é sempre bom estar assentado na sala de aula com Jesus, aprendendo com Ele. Porque quem aprende com Jesus, com certeza vive de vitória em vitória amém muito lindo isso né, muito profundo pastor agora vamos a uma última pergunta como a igreja, essa é grande, deve entender as autoridades constituídas por Deus dentre os obreiros aí é uma primeira pergunta, aí vem uma completando eles são determinados por Deus um por um ou a autoridade cá cargo que ocupam que é constituída por Deus. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Quando se trata é, é, no mundo secular, tá? fala das autoridades, dos governos, mas trazendo isso para o nosso mundo espiritual, nós podemos ver que as autoridades é, constituídas na igreja, são constituídas por Deus, porque quando é, essas pessoas são chamadas para o trabalho do Senhor, tá, certamente é para glorificar o nome dEle, é para o crescimento do reino dEle. Então, assim, há é, esse direcionamento na vida Desses, desses líderes E como na vida dos liderados A... O pastor, por exemplo Ele é alguém que é chamado Para quê? Para pastorear né? Para ajudar E esse pastor, com certeza, ele não faz Nada sozinho Ele precisa de companheiros De líderes para estar junto dele fazendo a obra de Deus, fazendo o crescimento da obra de Deus. Então, assim, isso é muito, isso é muito lindo na vida de quem lidera. E aqui vamos, vamos falar da Assembleia, né? da nossa igreja. Da nossa igreja. Na Assembleia tem os pastores e depois vem o, o, o corpo de obreiros. Começa lá, tem, tem os obreiros, os, os líderes de departamento, como é que é? Os diáconos? Tem... Na igreja existe, na, na Assembleia de Deus em especial, existe essa liderança, por exemplo, assim, é, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Né? Então, assim, cada um com uma função distinta, tá? É, nesse contexto aí, por exemplo, assim, para que pastor? Pastor é para pastorear, evangelista é para evangelizar, os presbíteros são os conselheiros, os diáconos são os cooperadores tá, que exercem as, o seu trabalho ao lado do pastor, então assim isso é um trabalho e depois além desses tá, desses que são aí, é, separados consagrados tem os cooperadores que nós já falamos, os líderes de departamentos que não foram separados nem consagrados para o ministério mas são pessoas que têm o seu valor no contexto espiritual, espiritual da igreja. Quando eu demorei um pouquinho, né? Quando eu converti, para eu entender essa diferença entre separado e consagrado. consagrado. O senhor explica um pouquinho? Separado e consagrado, por exemplo, assim, o diácono, ele é separado, tá? Separado para o serviço é, da igreja local tá como o presbítero também eu estou falando no contexto da assembleia de deus Sim, o presbítero ele é consagrado também para o serviço da igreja local do ministério local tá quando aí já vem o evangelista que e o pastor que é consagrado é ungido para o ministério ah, tá. tá? ungido para um trabalho específico, para o ministério é, são os ungidos para tal, tá? então assim é, mas todos têm o seu é, o seu valor dentro Sim. desse contexto, né? porque é, é o que Deus, é o que o apóstolo é o que o apóstolo Paulo disse que é, um são chamados para pastores, doutores, mestres, evangelistas, tá? Então, assim, cada um dentro do seu contexto. É... E havendo esse entendimento tá? dentro desse corpo, as coisas vão muito bem. Vão muito bem. E todo esse corpo está tudo aí, biblicamente, né? Biblicamente. Biblicamente. Na verdade, isso não é uma invenção, tá? Do, é, do, homem, do homem, da igreja né? mas isso está dentro do contexto bíblico. Os diáconos nós podemos falar que eles eram a espécie, dos levitas, né? os levitas os tá? levitas aquelas pessoas que estavam ali no dia a dia servindo as mesas tá? atendendo por que os diáconos? por que veio os diáconos? Na igreja primitiva né? os apóstolos é, começaram a fazer aqueles trabalhos é, do dia a dia da igreja, atendendo as viúvas, atendendo é, as coisas da igreja, tá? local. Então, é, veio a necessidade. Nós precisamos estar ocupados no Ministério da Palavra. Então, nós vamos escolher homens que são capaz para exercer esse outro trabalho. Então, os diáconos têm uma função... É fenomenal, uma função espetacular dentro desse contexto aí, porque eles, eles são é, os auxiliares direto do, do, pastor. do pastor. Pastor, nós vamos nos pedindo aqui. Nosso tempo hoje não foi muito longo. Foi um prazer recebê-lo aqui. É sempre muito bom poder conversar com o senhor. É, eu já vou me despedindo do pessoal, que Deus os abençoe, que, já vou me despedindo, que Deus os abençoe poderosamente, e eu vou pedir o pastor Toninho, claro, né, para deixar uma mensagem para vocês, e se possível, uma breve oração, que nós nunca podemos perder essa oportunidade. Uma cara, outra vez eu gostaria de agradecer pela oportunidade, tá, concedida de estar aqui, também quero agradecer a você nosso telespectador, que está ligadinho aí nesse momento, tá, que Deus te abençoe, tá, que a graça de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, sobre os seus negócios, tá, é o que nós desejamos para você. E se você quiser, tá, eu gostaria de convidar você para, nesse momento, para a sua cabeça, tá, e nós fazemos uma oração pedindo a bênção de Deus, para as nossas vidas. Oremos ao Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de poder estar, Senhor, em torno da sua palavra, falando de assunto que é, é assunto pertinente para o nosso momento, Deus. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela vida dessa família e é pelo poder do no nome de Jesus que nós queremos abençoar cada vida, que nesse momento está ligado, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que tem vindo para perturbar, para atrapalhar. Deus, quem sabe a saúde de alguém, quem sabe o problema na família. Deus, entra com providência agora e dá vitória. Pai, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.